Falando assim, pouco me referi ao general Miguel Costa, mas devo dizer algumas palavras sobre ele ainda, porque é uma homenagem a ele que aqui estou, e com sinto que estou cumprindo um dever de homenagear o seu serganário. O general Miguel Costa, com ele tive uma primeira, essa primeira discussão, que não foi discussão porque entramos em acordo de que a estratégia devia ser mesmo essa aqui, foi traçada, daí em diante. Nunca houve um único desentendimento entre o chefe do Estado Maior, que era eu, e o comandante, o comandante da coluna. Tinha inteira liberdade de ação por parte dele, mas também me considerava um subordinado do general Miguel Costa. Ele era o comandante da coluna. Alguns anos atrás, ali por, parece por 58, eu, eu soube de um artigo do irmão do Lourenço Moreira Lima, que foi secretário da coluna, o general Felipe Moreira Lima, em que ele utilizava uma ordem por mim, traçada, para atravessar o rio São Francisco. Eu elaborei todo um plano para atravessar o rio São Francisco. E mostrava como eu me dirigia ao general Miguel Costa, não dizendo que aquilo é que era o verdadeiro. Eu dizia, julgo que o melhor a é fazer é isso, assim, assim. Me dirigi a ele né, nessas, nessas palavras. Isso consta até do livro de Moreira Lima, sobre a marcha, a marcha da Coluna. Quer dizer, eu fiz o plano todo de travessia do Rio, o general Miguel Costa estava muito mais à retaguarda, porque a Coluna marchava em destacamentos, distanciados uns dos outros, muitas vezes alguns quilômetros de distância entre um destacamento e outro. E eu estava na vanguarda justamente porque tinha que preparar o um plano de travessia do rio, que era um rio de 3 quilômetros de largura e exigia um plano bem elaborado. Parei que eu elaborei o plano e mandei ao General Miguel Costa nesses termos. O que melhor a fazer é o seguinte e ele enumerava as medidas a, a tomar. Mas, no entanto, eu não podia esperar que ele chegasse, eu ia, ao mesmo tempo eu tinha que realizar. E ele compreendia isso perfeitamente. Né? E ah, aquilo que eu, eu dizia julgo necessário já estava sendo posto em prática, porque tinha que tomar as medidas para iniciar a travessia do rio, que ia ser demorada, ia ser alguns dias para atravessar um rio, um rio tão largo. E, a, a, e essa era a norma em geral entre nós. E tivemos, conversávamos muito nos acampamentos e nos relacionamos muito bem respeitado o general Costa era respeitado em toda a coluna e querido por toda por toda a tropa